de como Call of Duty, como Fortnite, que são jogos muito, que você depende muito né, do ping, que você depende muito de uma ótima atualização ali na taxa de quadros para você ser mais competitivo. Beleza? Então, player, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho. É sempre importante o seu feedback para a gente continuar trazendo conteúdo aqui de qualidade. É verdade. E se você tem alguma sugestão de conteúdo, mande aqui nos comentários e comente aí se deu certo pra você no seu console, beleza? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui!